Meu relacionamento esfriou, e agora, se isso aconteceu com você também por aí, fica aí que esse vídeo é pra você. A gente tende a achar que casou, então aí já acabou o fim, não precisa fazer mais nada. A gente tá se relacionando, a gente tá saindo com a pessoa... A gente começa a namorar, então a gente tem toda aquela coisa bonita do relacionamento. A gente se arruma, passa a um gente passa perfume, passa perfume, né? Faz barba, cabelo, bigode, sempre põe a melhor roupa. Mas aí casa, vive sempre furado, né? Com a roupa é. toda estropiada, não tá mais nem a é espanada, fica com as pernas cabeludas até tropeça. E aí o relacionamento esfria, né? Não tô falando aqui que é por isso, bom, tá bom? A gente tá fazendo só um, um enredo. E aí seu relacionamento esfriou, aí vocês já não se olham mais direito, namorar que é bom, nada. Você começa a ficar pensando, será que esse relacionamento ainda faz sentido? Será que a gente ainda se ama? Será que não faz sentido terminar? Será que um monte de serás na cabeça? E aqui a gente não vai ficar dando dica de brinquedinho, a gente não vai ficar dando dica de lingerie, que você precisa fazer pirofagias e os novas posições na cama. Não é nada disso. Se é isso que você está procurando, tchau. Que não, esse vídeo não é para você. Não tem conteúdo sexual não. Aqui é só consciência. Olha, você pode esquentar o seu relacionamento. É aqui na prática, não é para isso, talvez não esse vídeo, talvez outro. É, geralmente quando o relacionamento esfria, tem muito a ver do quanto as pessoas realmente não só abandonaram o aspecto de cuidado dessa relação, mas também se abandonaram. Elas passam a não se preocupar mais tanto com questões da imagem dela, da, da questão de autocuidado delas, e estão mais preocupados em coisas que têm que ser feitas do, diante a, o dia a dia. Por exemplo, cuidar dos filhos, cuidar da casa, do trabalho. aí é, esquece do, do, do relacionamento em si, dos cuidados que precisam acontecer dentro desse relacionamento. A gente nota que é, quando o relacionamento esfria, muitas pessoas não fazem nada a respeito. Aliás, fazem sim uma coisa a respeito. Elas reclamam bastante... Mas geralmente não tem nenhum tipo de perspectiva ou um plano para fazer com que as coisas retomem novamente ou aqueçam novamente. Isso é muito recorrente, isso acontece muito. Porém, né, as nossas dicas aqui hoje, nossas é, interações para fazer com que haja é, uma, uma nova percepção do relacionamento elas consistem em fazer com que as pessoas voltem a se perceber, primeiro é, individualmente, nessa né, questão de voltar a se perceber, e depois perceber mais o um outro. Essa essa conexão né, no sentido de auto-percepção e de percepção do outro, nada mais é do que quanto a gente está se, se valorizando, o quanto a gente está Olhando para os aspectos mais importantes da, da nossa psiqueira, da nossa alma, né, tudo que obrigatoriamente a gente percebe internamente é, com muita veemência, obrigatoriamente a gente vai transbordar isso para fora. Momentos só para o casal, sem crianças, sem amigos, sem visita em casa, sem parentes, sem celular, sem televisão, né, sem computador. É só um momento para os dois, como casal, criar esse aspecto de conexão, criar essa atmosfera de pertencimento. As pessoas andam um pouco desconectadas de si e aí automaticamente acaba desconectando do outro. Perceber isso é um aspecto bastante importante para que né, esse fogo reacenda. Vocês já perceberam que quando a gente começa a se relacionar, a gente... Faz de tudo pra ter aquele tempinho com o outro. Faz de tudo pra sair com a pessoa, pra estar com a pessoa. A gente nem vê celular, mensagem, mãe liga, avó liga. Você não tá nem aí, você nem pega o celular. Conta as horas pra ver a pessoa aí veja a hora de ver o meu amado, minha amada. E aí você se prepara toda, você se arruma inteira, né? Passa perfume, faz barba, cabelo e bigode, passa maquiagem, pega a sua melhor roupa. Todo momento você fica ali vidrada, a pessoa tá conversando, você sai pra jantar, você fica assim. Nem pisca enquanto a pessoa tá falando. Casa, nem olha pro homem mais direito. Vocês nem ficam mais juntos. Né? Vocês não... Nutrem mais esses momentos a sós. Sempre tem um monte de outras coisas mais importantes do que estar vocês dois. Tá explicado por que esfria. Porque a atenção está sendo direcionada para várias outras coisas, menos porque é essencial para o casal, que é essa conexão. Por isso vocês casaram, né? Porque havia essa conexão. Vocês queriam tanto que essa conexão fosse mais aprofundada que vocês casaram. Vocês resolveram estar dia a dia juntos, dormir juntos, acordar juntos. Compartilhar a vida juntos, né? Formar uma família, se assim vocês desejarem. Vocês queriam passar mais tempo juntos. é né? agora que tá mais tempo juntos, não fica junto. Aí não tem como não esfriar, né gente? Nutrir a relação é imprescindível. Assim como vocês nutriam lá no começo da relação, continuar nutrindo é muito importante. Nossa relação morre. Ela deixa de existir quando vocês dois não estão nutrindo ela. Ela é como se fosse uma terceira... Um terceiro ser que precisa da atenção de ambos, né? Vocês não regam essa plantinha, ela morre. A Plantinha só não receber todos os nutrientes, né? Só não receber a luz do sol, só não receber água, né? Só não tiver um ambiente propício, ela não cresce. Né? Isso funciona nos relacionamentos também, só que as pessoas precisam perguntar para as outras, né? O que, que é necessário para nutrir essa relação? E aí a gente já entra num outro aspecto baseado no que é a comunicação. E através de uma comunicação mais fluida, mais fluida se torna um relacionamento. É, se há a possibilidade de, de uma troca é, muito transparente, se há a possibilidade de uma troca muito verdadeira, né, quanto, quanto mais isso, melhor a comunicação. Né, de falar né, abertamente, de falar honestamente. Como se fosse um acordo bilateral. As duas partes precisam ganhar com isso. Se é uma comunicação que tem todos esses aspectos que eu falei, né, há prosperidade no sentido da relação só crescer. Se é uma comunicação cheia de ruídos, ou se é uma comunicação falha, por exemplo, uma comunicação cheia de ruídos é eu falo uma coisa, mas eu não, não dou sentido para aquilo. Por exemplo, eu estou bravo, estou nervoso, e aí eu falo é, você não fez tal coisa para mim, ou você não, não me percebe, mas não comunica sobre o que está por trás dessa raiva. Não comunica o que está por trás dessa frustração. É um aspecto baseado numa comunicação cheia de ruídos, cheia de falhas. Quanto melhor a comunicação, melhor a estrutura de conexão do casal. Quanto pior a comunicação, né, mais vão haver situações para piorar a questão dessa conexão, porque aí já entram em estruturas do ego para né, dar um pouquinho de mais de mão de obra e problema. É através da comunicação que a gente consegue demonstrar também interesse pelo outro. Então a maioria dos casais passa a maior parte do tempo separados. Saem para trabalhar, ficam um pouco tempo juntos, se interessar pelo dia do outro, por exemplo. Né? É através do diálogo. O seu marido chega em casa, os dois chegam em casa. E assim, como foi o seu dia? Dormiu bem? A partir do momento em que, que a rotina vem, realmente essa questão de falar sobre as peças da rotina parece que é muito repetitivo, mas não é. Se preocupar com o outro não é falar sobre a repetição da rotina, mas sobre as nuances do que acontece ali, de como a pessoa se sentiu, qual que é a ideia dela referente ao que está acontecendo. Por isso que o é importante de se perguntar todos os dias, oh, como você está, como você está se sentindo, dormiu bem? Como é que foi no trabalho? Como é que foi naquela reunião? Como é que foi naquele encontro com os amigos? Você demonstra um se importar pelo outro. E através da comunicação, isso é muito importante. Principalmente perguntar como o outro se sente, que nem o falou. Isso acaba morrendo ao longo da relação. Vocês começam a ter um monte de coisas para fazer, e aí o outro já é como se fosse um. Uma bolsa. Uma bolsa, como minha avó dizia. Eu vou dizer que a gente trata homem. Né, marido, como bolsa, você já não pergunta mais se ele quer isso se ele não quer, você simplesmente pega, leva embora, volta, você só fica carregando ele para lá e para cá. Ele não tem mais opinião, não tem mais né, desejos e não tem mais vontades Bom, e nem sentimentos. Isso acontece do outro lado também. Né? Isso acontece ao contrário, de homens que tratam mulheres como um objeto também. Né? Não, não quer saber da opinião, não quer saber dos, das emoções, dos sentimentos acaba sendo uma relação contratual, extremamente contratual apenas. Não há espaço para comunicação em relações assim. É uma pena. Como está a questão de demonstração de carinho e afeto entre uhum. vocês? Mais uma vez, dia a dia, rotina, afazeres, o costume de estar se relacionando com o outro faz a gente parar ou diminuir, ou não se importar, ou até esquecer demonstrar afeto e carinho pelo outro e não tô falando aqui de pirofagias, não tô falando aqui para contratar aqueles carros de sonda do cara que aparece na porta da tua casa né, gritando no microfone não tô falando sobre grandes demonstrações de afeto e carinho mas as pequenas demonstrações de afeto e carinho que são deixadas para lá seja lá por qual for o motivo por aí observa por aí se isso não tá acontecendo uma coisa simples, sei lá né? O teu marido, teu namorado, teu namorada Enfim, tá dirigindo Você pode fazer assim, né? Você tá lá sentada Você só encosta A mão na cabecinha, no meu ombro Não, faz isso, não bate o carro <risos> Você pode, né? Hum. Só fazer carinho Pôr a mão na cabeça, assim Você pode pôr a mão na perna Sabe? Coisas simples De manhã, dá bom dia Dá um beijo gostoso assim. Não só selinho, mete um beijão mesmo, assim gostoso. É, escober, <risos> não esquece. Não, escova o dente, por favor. <risos> não faça isso. Não faça isso em casa. <risos> mete um beijão mesmo, agarra, né, abraça, tá lá lavando louça, vai lá e roba um beijo no cangote. Né, dá uma abraçadinha, assim, dá uma agarradinha. Uhum. Dá Uau. uns beijinhos. Só eu tô um né? beijo também, ó. <risos> É, a mulher tá cozinhando, só toma cuidado se ela for meio brava que nem eu, quando tá cozinhando assim Fala, olha aqui que tá cozinhando, <risos> tá atrapalhando, vai queimar é Tem um pouquinho assim, né? Tipo, se ela fala isso, não faça isso né? Mas procura algumas situações onde você pode demonstrar carinho, afeto em pequenas porções ao longo do dia, né? Uma mensagem de texto no celular, se vocês passam muito tempo longe, a gente fica o tempo todo junto. Então, nem faz muito, ah, acho que às vezes faz, né? Sei lá. Não. A gente fala toda hora, né? A, a gente os dois em casa. Trabalha os dois em casa, e quando não tá próximo, tá com mensagem celular, eu ligo morando na mesma casa. É. Amor, vem almoçar. Mais ou menos isso. Mas assim, vocês podem mandar mensagem. Ah, eu ah estou lembrou, com saudade. me lembrou você. É, essa mensagem me lembrou você. Olha essa foto, que bonitinha. É muito aquelas fotos de casal, né? Ah, ó, aquelas fotos que tem, tipo, ah, a mulher e o homem dormindo. A mulher rouba a coberta. A mulher dorme assim. Aí você fala, olha, oh, lembrou a gente. Ha, ha, ha. Então, essas coisas também são muito legais. Né? Deixa um bilhetinho, sei lá, no vidro do banheiro, com post-it. Sabe coisinhas assim? Deixa na carteira, né? Fazia muito isso. Vai deixando um monte de bilhetinho na carteira. Agora ele não tem mais carteira, ele só tem porta-cartando. Então nem posso mais deixar bilhetinho... Ele não ajuda, né? <risos> você deixava muitos bilhetinhos nas coisas dele, né? Na, na agenda, dentro do seu... Aí ele ia pegar o cartão assim, e cair um bilhetinho no meio. Como é que era isso pra você? Era surpreendente. Era revigorante, Dava uma sensação de, de renovação. Tipo, uau, existe esse fogo ainda? Eu ficava escondendo um monte de post-it nas coisas dele. Agora eu não consigo, porque... Ah, mas tem, tem, tem outras. Tem, tem, tem que procurar, né? Tem outras compensações. <risos> então, assim, coisinhas simples, sabe? Da gente pode fazer para demonstrar afeto, para demonstrar carinho, né? Então, não sei se vocês já leram as cinco linguagens do amor, depois a gente pode fazer até um vídeo sobre isso, né? Esse autor diz que temos cinco linguagens de amor. Então, perceber como o outro gosta de. de como se sente amado, né? Se é muito semelhante a como você costuma amar. Por exemplo, tem muitas pessoas que fazem demonstração de carinho e afeto através de presente. Será que o um outro se sente amado através de presente? Eu, por exemplo, gosto de carinho, de toque físico. Quanto mais toque físico... <risos> eu tô gravando vídeo aqui com a mão na perna dele. Quanto mais toque físico, mais eu me sinto amado. Ainda se sente amado sendo ouvida, né? através do diálogo, através dessa... Tempo de qualidade. Não, mas começa através do diálogo de ser vida. Então você sempre reclama, tipo, olha, tem que... vamos conversar mais, cara. E aí... é, pois é. E aí... Vou guardar aqui questão... que a gente conversa depois do vídeo. <risos> Quem se sente amado, tempo de qualidade, deixa aqui seus comentários. E você, se você se sente amado com um toque físico igual Everton, conta aí o que, que você gosta de sentir. O que mais? Tinha toque físico, é, tempo de qualidade, um presente, atos de serviço né? Então tem pessoas que gostam de ser amadas assim, pessoas que amam assim Então, vai aqui trazer traz água, ai amor, trouxe água pra você, eu sei que você está com sede Amor, fiz uma comidinha gostosa pra você, amor, limpei a casa, tudo. engomei a sua roupinha bonitinha Deixei tudo isso, bonitinho, a mãe dele, por exemplo, né? minha avó, não está mais entre nós, mas a mãe dele também faz isso né? Com atos de serviço, é assim que elas amam Então a gente vai lá na casa dela, ela lava a minha roupa Ela lava a roupa dele, deixa tudo bonitinho Arrumado Fica o tempo todo servindo a gente em tudo Tudo, não pode fazer nada, não pode lavar a louça Não pode fazer nada, chuta o negócio E a outra é Palavras de afirmação Palavras de afirmação, tem pessoas que gostam de Ouvir né? Palavras Contundentes, quando você... afirmativas é Quando você tá o tempo todo assim Tipo Trazendo aspectos que você acredita, você é linda, você é incrível, você é inteligente, íntegra, maravilhosa, maravilhosa. Você é incrível, meu amor. E aí, né? Tá bonito hoje, hein? Tá cheiroso. Hum, hum, hum. Gostei do cabelo. Roupa bonita. A Obrigado. cor cai bem em você. Obrigada, amor. <risos> então, mais tarde. palavras de afirmação. quanto <risos> quantas pessoas conseguem se elogiar... É, dentro do contexto do dia a dia. E eu tô falando de palavras de afirmações é, dentro da, do que é honestidade, não é forçar barra. É, não vai inventar, Fala assim, nossa, como você está magra hoje, a mulher, tipo, engordou uns 30 quilos, né? Cinco, não pega pesado. 5, 30 é muito. 5 não dá nem pra ver, né? 5. Né? <risos> Dependendo mulher. da mulher, não dá nem pra ver. Vocês têm se cuidado, porque, né, tá namorando, tá saindo, né, faz barba, faz tudo bonitinho, corta o cabelo, né, faz sobrancelha, passa o um batom, faz uma maquiagem, depila tudo, suvacão, faz lá as barbas, cabelo, bigode lá de baixo, não tropeça nas pernas, é tudo depiladinho, aí casou, as ouviram um o homem e a mulher das cavernas, né? <risos> o que não quer dizer que, se você prefere não depilar, tem alguma coisa errada, né? O que eu estou dizendo aqui é um exemplo, tá? Não, não vem todo mundo falar, ah, e, e as que gostam de ser peluda? Que sejam peluda. Estou falando aqui a grande maioria. No final das contas, a gente está falando sobre essa questão de cuidados não, não só a questão estética, mas cuidados no sentido do quanto você se. Arruma pro outro, quanto você quer se sentir bem através do seu próprio cuidado para o outro. Começando em você, né? Então, assim, o seu próprio autocuidado. Como está o seu autocuidado? A gente sabe que a maioria dos homens casou com aquelas bermudas, né? De jogo de futebol, aquelas coisas horrorosas, rasgadas, né? Que tem o um fundo dentro, assim, sabe? Aquela bermuda, que tem aqueles negócios onde o saco fica todo... Tá tudo rasgado, aquelas cuecas rasgadas, freada, né? Que não joga fora, aquelas camisas de time, aqueles abadá, né? Aqueles abadá antigos, e viu que ele era assim. Aquelas roupas tudo rasgado horroras, aquelas coisas que você fala, gente, bota fogo, né? Então, assim, o que não quer dizer se você tá em casa, né? Você vai fazer faxina, por exemplo, você enfia a roupa toda rasgada mesmo, você vai ficar com os cabelos tudo desgrenhado, né? Eu tô aqui assim bonita porque eu tô gravando vídeo, mas né? eu tô limpando a casa e tô toda desgrenhada também. Então, às vezes a gente fica desgrenhado. Eu tô falando que você tem que dar de um salto alto, parecendo que você tá na, na revista Vogue todos os dias, né? E, e é por isso que o seu relacionamento esfriou. Não, não tô falando isso, tô falando. Tonta um pouquinho mais de cuidado, né? O seu próprio autocuidado primeiro. Onde foi parar a sua vontade de se arrumar pra você? Aonde foi parar esse autocuidado? Que tanto antes tinha, né? Fiz a unha, coisas que você acostuma e você sente que é um autocuidado. Aí fica o seu critério, tô dando exemplos. Não é uma questão de vaidade, não, tá? É do quanto você gosta de se sentir bem cuidando de si mesmo. Exatamente. É algo simples, né? Não é nada. É. É, exacerbado, né? Tipo, ó, vou colocar um vestido de festa para ficar em casa para o meu marido. Tipo, eita, o que tá aconteceu? Vai ter vento hoje? A partir daí você começa a se sentir de uma forma diferente. né? Você sai daquele lugar de esfarrapada, de gata borralheira, né? Diariamente, para uma mulher que realmente voltou a se cuidar, né? Ou um homem que voltou a se cuidar, começou a se olhar de novo. E começou a se sentir desejável, porque né, gata borralheira desejável bem difícil. É mais desafiante, estou dizendo que não tem como, mas é mais desafiante, certo? A gente está acostumado a, a esse autocuidado, uma pessoa cheirosa, gostosa, né? Aquela coisa mais... Vem aqui que eu quero cheirar esse cangote. Uau, hum, tá cheiroso cara. hoje, sabe? Essas coisas Uau. assim, ele fica com vergonha. Joga essas bermudas de futebol fora, pelo amor de Deus, esses abadar, essas camisetas tudo furada, essas calcinhas desgrenhadas com, com os elásticos tudo caindo. Pelo amor de Deus, né? Joga fora. Não tô falando que você precisa estar tá aqui toda de lingerie maravilhosa e parece uma atriz pornô. Não. Mas, se você quiser também, tá tudo bem, né? Mas não quer dizer que você tem que estar tá com fio dental, nem nada. Mas também aquelas calcinhas bege, grande, parece umas bandeiras, não, né? você Não. vive cansada, cansado, sem tempo, é aquela coisa que a gente está falando desde o começo. Relacionamento, entra na rotina, trabalho, crianças, casa, pqp toda. Tudo é mais importante do que a sua relação. E aí se você tá, sem, tá sempre cansada mesmo e sempre sem tempo, fica bem difícil você conseguir se relacionar. Não concorda? Aí, o estresse vem, as cobranças vêm. As questões emocionais, a pessoa tá sempre no limite, no topo, né? E aí, quando vai se relacionar o tempo todo, né? Você dá o um... no outro o tempo todo. Você vai lidar com o outro e tipo, olha, você não tá me percebendo, já que você não tá me percebendo, eu vou fazer você perceber. E aí começam os atritos, né? As picuinhas e tudo mais. E aí é ego brigando com o ego. Aí vira um caos. Total. Então, observa por aí. Se você não anda cansada demais, sem tempo, ou cansado demais e sem tempo, o homem tenta resolver isso. Então, o diálogo entre vocês é muito importante. Porque se você está com excesso de tarefas, que normalmente acontece isso. Então, como é que você pode delegar essas tarefas? Como você pode pedir ajuda? Como você pode fazer alguma coisa para que você não viva sempre cansada ou cansado? E para que vocês possam ter pelo menos um pouquinho de tempo entre vocês, para vocês. Um pouco é pouco, tem que ter mais. É, um pouco é pouco, tem que ter mais. Mas se não tem nada, um pouquinho de ajuda, né? É, é o começo. É. Já vi várias histórias assim, que as pessoas só se vêm no final de semana, às vezes no sábado, do sábado à tarde em diante, no hoje de domingo. Isso é. aí, é, as... às vezes é uma fase também, vocês precisam observar se não é uma fase. Vocês estão começando a vida, precisa a trabalhar, estudar, fazer um milhão de coisas. mora numa cidade grande que demora pra cacete pra chegar, né? Você demora duas horas pra ir, três horas pra voltar. Já são cinco horas do teu dia, né? Então, observa também se não é uma fase, também se dá pra modificar isso, enfim. Observa aí o seu caso. A gente trouxe aqui ideias pra você observar se isso está acontecendo no seu relacionamento, muito mais do que comprar lingeries e brinquedos e subir no lustre e ficar girando, observa se, se isso está acontecendo dentro do seu relacionamento, porque tudo isso muda muito a questão do relacionar-se. E isso esfria qualquer relação. Sim. E se deu, se todos esses cinco itens que a gente trouxe estão tá acontecendo por aí, então começa a sentar, começa sentando. Com a sua mulher ou seu marido, ou enfim. Parceiro, companheiro. O companheiro. Isso aí tá com você, o companheiro. Ai, ai, ai. <risos> <risos> ai, ai. Essa piada foi boa. Inusitada, inusitada. Local? um movimento nesta relação, porque para se relacionar vocês tem que ter disposição e disponibilidade. Contribuição. E parcerias, trocas, Opa. tempo, cooperação. cooperação. É, e tempo um para o outro. Como vocês tinham lá no começo do relacionamento? É. <risos> <risos> Agradecemos aí pelos tempos de qualidade que passamos juntos aqui explicando uma infinidade de coisas gostosas para melhorar o seu relacionamento. Ajuda a gente aí com um like. E se você tiver uma pessoa que você conhece que esteja passando por alguma situação parecida, manda esse vídeo para ela para que as coisas comecem a frutificar. Ou envia isso também para seu parceiro para sua parceira para dar um chacoalhão assim de realidade vocês precisam fazer alguma coisa. Se você não vai lá falar, deixa que a gente fala. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo.